fazendo companhia nessa manhã maravilhosa, amanhã ó que vamos realizar o seu sonho, a sua mudança de vida, hoje domingão aí, 24 de abril de 2022, edição 301, é pra arrebentar mesmo, é pra você mudar de vida, começar com tudo nessa manhã de domingo, né tinha Bom dia pra você também! Bom dia, bom dia Tayara, é uma honra muito grande estar aqui ao seu lado, um bom dia a todos os colegas de trabalho aqui no estúdio, bom dia pra você, você comprou aí o Real Cap, tá preparando essas emoções nessa manhã de domingão. E preparem, gente, acredita. Quando a gente acredita, algo imaginável acontece. Com certeza. Com certeza. E lembrando também que estamos ao vivo através do Facebook, o nosso Instagram e também o nosso site. Mas quero também trazer o Bom Dia Delas, as Garotas da Sorte. Bom dia, Bruna. Bom dia também aqui para Juliana. E agora, né, Jotinha? Vamos seguindo aí. Vamos seguir com a premiação, que hoje vai mudar a sua vida. Vamos lá, então. Hoje, 24 de abril, último domingo do mês. E o Real Cap quer realizar os seus sonhos e mudar a sua vida. Você que comprou seu Real Cap na promoção leve 2 e pague 1 um, ou combo da sorte. Boa sorte. Lembrando que tem a tripla chance. Veja a premiação de hoje. Tem 10 mil reais no primeiro prêmio. 10 mil no segundo. 10 mil no terceiro. Um de mob Zero km no quarto. E no quinto prêmio, são dois de mob Zero km. Tem mais. De giros da sorte no valor de 1.500 reais cada, mais 6 giros extras no valor de 500 reais. Prepare-se, reúna toda a família, e hoje tem muita emoção e alegria. Pegue seu Real Cap que já iremos começar os sorteios de hoje e boa sorte. Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas, a marca da sorte. Realizando sonhos, mudando vidas. Que coisa, gente. Essa premiação tá sensacional. Vamos dar um bom dia também ao nosso doutor Danilo Lira, o nosso auditor. Alô, doutor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Jota. Tudo em conformidade e o sorteio está autorizado. Bom dia também aos meninos da TI que vão representar você de casa. São eles, o Guilherme e o Luiz Carlos. Bom dia, gente. É isso aí, Tera. É, essa é a nossa equipe do Real Cap, a marca da sorte nessa manhã de domingo, que hoje é o grande dia. Mas, gente, simbora, simbora conhecer quem levou o primeiro prêmio na semana passada. O primeiro prêmio, 10 mil reais, foi ele o feliz ganhador, Wesley Trindade Lino, de Bom Jesus, com o Real Cap número 0846-166. Bom dia, gente, estou aqui na cidade de Bom Jesus, onde saiu mais um ganhador, tá, do Real Cap. nosso amigo Wesley ganhou o primeiro prêmio, ganhou 10 mil reais, tá, sozinho, e aí, ué, tava tá assistindo o sorteio? Com certeza, todo menino acompanha o sorteio. Na hora eu, quando eu vi, quando eu vi o luto da cartela, eu falei, é essa Tá vendo, gente? Aqui na cidade de Bom Jesus, todo mundo, todo dia, todo domingo de manhã, tá lá ligadinho na TV, no rádio, na rádio de FM, EPM, assistindo o nosso sorteio. Tá que o Wesley conversando com ele, a é esposa dele já foi um dos ganhadores, tá? E agora é a vez dele. Bom Jesus, pé quente, pé quente, pé quente. Já sabe quando que de dia? Com certeza. sem sim, vou acertar, um pouco a dica né, e vai dar o restante pra. pra... Eu Tá vendo, gente? Descobrado, senhor. 10 mil, <risos> 10 na mão. Ué, muito obrigado. Parabéns, tá? Mais um peador aqui de bom Jesus. Real Cap, a marca da sorte. Vou pra você que você pode ser o próximo. Arroba, Jesus! Jesus!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 E chama que vem! Já quero pedir para as nossas garotas da sorte já colocarem as dezenas da sorte no Globo da Sorte. Mas antes, né, Jotinha, vamos falar também aqui onde o pessoal de casa encontra o Real Cap e a marca da sorte. Muito bem, Tayara. Seguinte, em Santa Helena, encontra lá com a Patrícia, do Bar do Tico, olha, no Cantinho do Sabor, Mazarope na Revistaria Central. Isso é em Santa Helena, viu? Ah, coisa boa, viu, Jotinha? Lá em Rio Verde, também no Conect Céu, você encontra o Real Cap e a marca da sorte, em Jataí no Baratão Supermercados também E lá em Mineiros, na Drogaria São Bento, na nossa sede e também no supermercado Big Master. Em Maurilândia, Impacto Som, escritórios das bebidas Sátila. Em Turvelândia, Cop ao lado aí da Lotérica, Lachonete Primavera, na rodoviária de Turvelândia, Tayara. Coisa boa! E lá em Quirinópolis também você encontra no Armazém Pernambuco. Olha só, no Comercial também Martins e também no Anibal é, mercearia também você encontra o Real Cap em Quirinópolis. E você pode comprar o Real Cap pela plataforma digital também, né, Tayara? Isso mesmo, App, pelo, no, pelo nosso aplicativo, aplicativo, pelo WhatsApp, o nosso site Sim. e em nossos pontos de vendas autorizados, minha gente. E se embora! Simbora que vai começar! É o primeiro prêmio! É a mega bolada de 10 mil reais! Chama, chama que vem! Vamos começando assim com o 9. Olha o 9, olha o 9 aí na telinha, minha gente. É o seu momento, bom dia pra você que chegou agora. Vai marcando 46. Olha o 46 aí, meu povo. A promoção leve 2 e pague 1, um super continua. Vai marcando 52. Olha o 52 aí, meu povo. É muita emoção nessa manhã de domingo. É a mega bolada de 10 mil reais. E agora você vai marcando 20. Olha o 20, olha o 20 aí, Carlinhos Sabino. Alô, Goiatuba, alô, panificadora, pão doce. Vai marcando 59. Olha o 59 aí, DJ Fabinho. Chama que vem, chama que vem. É vendedor pé quente, então vai marcando agora o 37. Olha o 37, meu povo. Bom dia, Casa de Apoio São Luís. Alô Poliana, alô Fatinha. Vai marcando 56. Olha o 56 aí, gente. É o primeiro prêmio, só tá começando. É a sua mudança de vida. É Real Cap, é a marca da sorte. Vai marcando 33. Olha o 33 aí que você queria. Marcou o 33? Marca até bem agora com muita emoção 14. Olha o 14. Olha o 14 aí. Alô, equipe do Bronze. Chama que vem. E agora você vai marcando o 35. Olha o 35 aí na sequência, minha gente. Marcou o 35. Coisa boa. Marca também agora o 38. Olha o 38. Olha o 38 que você queria. É, o cap é tripla chance. Então marca 24. Olha o 24, meu povo. Olha o 24. Alô, você acompanhando ao vivo no Facebook. Bom dia! Vai marcando o 27. Olha o 27. Olha o 27 aí, minha gente. Marcou o 27? Marca também agora o 51. É o 51, meu povo. É o primeiro prêmio. Olha a mega volada de 10 mil reais. E agora você vai marcando 32. Olha o 32 aí. Olha o 32 aí, meu povo. Marcou o 32? Marca também agora o 28. Olha o 28. Olha o 28. Olha o 28. Alô, de Alô, nova Fátima. Alô, regional Vila Brasília, equipe toda. Vai marcando 42. Olha o 42 aí, meu povo. Marcou 42. Coisa boa. Você marca também agora o 2. Olha o 2. Olha o 2 aí, Caldas Novas. Alô, Morrinho. Chama que vem, meu povo. E agora você vai marcando também o 25. Olha o 25. Olha o 25 que você queria. É muita emoção nessa manhã de domingo. E agora você marca o 50. Olha os 50 aí, gente. Marcou em cima? Marcou embaixo? Marcou no meio? É tripla chance. Muito mais chances pra você ganhar. E agora você vai marcando 58. Olha o 58 aí, minha gente. Alô, Senador Canedo, Bela Vista de Goiás. Vai marcando agora. Olha o 17. Olha o 17 aí na sua telinha. Marcou o 17? Marca também agora. Vai marcando e comemorando. Dá o um pulinho da alegria, hein? Marca o 40. Olha o 40. Olha o 40 que você queria. Marca o 40, marca também agora o 60. Olha o 60 aí, alô, Regional Novo Mundo, chama, chama que vem. Alô, moçada do Ceasa, vai marcando o 57. Olha o 57 aí, olha o 57 aí na telinha. Marcou o 57, marca também agora o 39. Olha o 39 aí, manhã muito especial, é a sua mudança de vida. Eita, meu povo, vai marcando o 11, olha o 11, olha o 11 aí que você queria. Marcou o 11, marca também agora o 55, olha o 55 aí, daqui a pouquinho a gente vai ligar pra você, dando essa super notícia, e agora você vai marcando o 54 olha o 54 aí, marcou o 54, marca também agora com muita emoção o 5 olha o 5, tinha é isso aí, Tayara Cristina, amanhã de domingo abençoada já foram 30 dezenas sorteadas e o coração começa a acelerar agora hein Tayara com certeza haja coração, pode ser a qualquer momento quem será que vai levar essa mega bola Marcou um, olha um, olha um aí que você queria, marcou um, coisa boa, ai meu Deus do céu, pode ser essa, é muita emoção, olha o seis, olha o seis, olha o seis aí que você queria, marcou o seis, sensacional, você marca também agora, vai marcando, vai marcando, é o primeiro prêmio, 36, olha o 36, olha o 36 aí da sua telinha, marcou o 36, então comemora, que pode ser essa, é a mega bolada de 10 mil, olha o oito, olha o 8. Olha o oito aí, meu povo! Taera, tá, já tem dois corações batendo forte, dois Real Caps aguardando agora, hein? Ai, ai, ai, ui, ui, ui, pode ser essa, minha gente! Marca o sete, olha o sete, olha o sete que você queria! Já tem três Real Caps aguardando, três! Chama, chama que vem, chama que vem! Alô, Trindade, Terra Santa! Vai marcando e comemorando o 22! Olha o 22, olha o 22! Atenção, o coração acelera, já são sete, sete Real Caps aguardando aí, tá? Chama que vem Canelinha vendedor pé quente e agora vai marcando 34. Olha o 34. Olha o 34. Já são 16 real capis aguardando Ah, já coração. Vai Canelinha, vai Canelinha. Chama que vem, chama que vem. Pode ser essa, pode ser essa meu povo. Vai marcando 44. Olha o 44. Vai, Ei, opa. Vai. 179.0321.179. 179 Quem é que leva? Pra onde vai? Vamos saber agora, vai pra Itumbiara Olha só, Sinomar Alves de Itumbiara Comprou na mesinha da Caixa Econômica Olha só que coisa boa Adquiriu o combo da sorte do Real Cap. Sinomar Alves está levando aí Essa mega bolada de 10 mil reais Pode comemorar Itumbiara Oi, Tobiana, parabéns! É, esse combo tá fazendo sucesso, mas agora eu quero falar da, promo, da premiação da semana que vem, que tá um sucesso também, gente. Confira aí. Primeiro de maio, para comemorar o dia do trabalhador, o Real traz mais de 199 mil reais em prêmios. Esse é o Real Cap, tem dinheiro. Bota... Prêmios, um ano de salário mínimo. E no quinto prêmio, a tão sonhada chácara. E tem mais: 20 giros de R$ 1.500 e 6 giros extras de R$ 500. Reais. Compre pelo WhatsApp, site, aplicativo, nos pontos autorizados. Compre um e leve dois por 15 reais. Ou o combo da sorte. Você compra 10 e ganha mais 10 Real Cap por 50 reais. É tripla chance. Pague com Pix ou cartão de crédito. Ajude a Casa de Apoio São Luís. Uma Jácara é o quinto prêmio no próximo domingo no Real Cap. É dia 1 de maio. Real Cap. Realizando sonhos, mudando vidas. A marca da sorte. Tchau, tchau. Eita, que coisa boa, minha gente Vocês viram aí que premiação sensacional Não, é bastante top demais, né? Uma chácara no quinto prêmio Que premiação sensacional No primeiro prêmio tem a mega bolada de 10 mil reais No segundo prêmio, uma moto zero quilômetro Terceiro prêmio, um caminhão de prêmios E no quarto prêmio, um ano de salário mínimo Opa, sombra água fresca, hein? E não para por aí não, hein? Não para, não para, não para não, gente Olha só que alegria, a promoção Leve dois e pague um. Super. Continua, né, Bruna? E detalhe, gente. Essa mega premiação, hein? Uma chácara. Já vai imaginando você com a família? Curtindo esse momento? Edição especial do Dia do Trabalhador. É só o Real Cap realizando sonhos e mudando vidas. E o combo da sorte, hein? Gente, esse combo está sensacional. Simplesmente demais. Você compra aí 10 Real Caps, leva mais 10 por apenas 50 reais, hein? Então não perca tempo, não. Compre já seu Real Cap site, WhatsApp, aplicativo em nossos pontos de vendas. Não tem desculpa, hein? Não tem não, né, Jardinha? É verdade, Tayara, é verdade. É o Real Car, tem a marca da sorte. Eu quero falar também da riscadinha do Cerrado que tá demais. Olha lá, tem dinheiro, tem carro, tem moto. É isso, gente. Olha só, veja aí, riscadinha do Cerrado. Chegaram a nova versão da riscadinha do cerrado. Tem a flamboyã, o cachorro caramelo, o lobo Guará, o Piqui Dourado e também o Torcedor Premiado. A riscadinha do Cerrado custa apenas 4 reais E você ajuda a Vila São Cotolengo. Riscando, achando três imagens iguais, leve na hora muitos prêmios. É, é riscadinha do cerrado. É riscadinha do Cerrado, gente. Olha, vamos agora Vi quem ganhou na premiação da semana passada no segundo prêmio. Veja aí. O segundo prêmio, 10 mil reais. Foram quatro ganhadores. Bruno Peixoto da Silva, de Caldas Novas. Com Real Cap número 0315-684. Comprou com Afonso Maciel, na Regional Caldas Novas. Luiz Fernando Cosi, de Quirinópolis, com Real Cap número 0149-623. Comprou com a Nayane Equipe do Bronze, na Regional Quirinópolis, Joanderson Santos Todão, de Senador Canedo, com Real Cap número 0779894. Comprou pelo site na Regional Online. Luciano de Souza Santos, de Aparecida de Goiânia, com Real Cap número 0859062. Comprou ou pelo site, na Regional Online. O segundo prêmio de hoje são 10 mil reais. Eita, coisa boa, minha gente! É hora do segundo prêmio, mas antes, vou pedir para as nossas garotas da sorte já colocarem as dezenas da sorte aqui no nosso Globo da Sorte, porque agora vamos até, até Itumbiara. Itumbiara! É o Sinomar, né? Isso mesmo! Alô, Sinomar, bom dia! Bom dia! Bom dia com muita alegria, não, é, não? Agora sim, com bastante alegria! Estava é. acompanhando o programa, Sinamar? Nossa, eu saí ali para abastecer o carro e, e, e não dava, e mas aí eu cheguei, o rapaz estava ligando. A emoção bateu forte aí, né, Sinomar? O que, que, que, que é isso? Agora a cerveja vai ser dobrada. Ô, é. é. Sinomar, parabéns! Você é o feliz ganhador do primeiro prêmio, a Mega Bolada de 10 mil reais! Uhul. Parabéns! Valeu, Pode Sinomar! comemorar! Aí é beleza! Festa garantida! Obrigada por acreditar no Cap, é a marca da sorte. Bom domingão pra você e família, tá certo? É o um Real Cap fazendo a, a festa também. lá, né? Tá certo, então. Então, simbora, né, minha gente? Vamos lá, Jotinha, Vamos lá, então. porque vai começar aí o segundo prêmio dessa manhã. É pra você mudar de vida. Vai que é sua, Jotinha. Se Vamos lá. O sorteio. 10 mil reais pra você no segundo prêmio. Vamos então, gente, nessa manhã de domingão. Pode marcar a primeira dezena aí, já tá pintando aí na tela. É o 15. Marca o 15. É o 15 chegando na sua tela. Tá aí o 15. Marque, marque, marque, marque, marque com emoção, com energia. Com... Olha, esse domingo promete. Tá aí o 15 pra você marcar, é o segundo prêmio valendo 10 mil reais pra você, marca agora o 31 ó o 31 chegando pra você marcar também, já subiu no globo, é o 31 aí, é o 31 aí, marcou, marcou que bacana, marca o 2 também, o 2 tá chegando chegando, chegando legal, tá na tela é o 2, é o 2, marque, marque, como tá legal você marcando aí, né gente marca agora o 34, é o 34 que chegou na tela do, do, seu, do seu real cap, a marca da sorte, marcou o 34 então tá aí, vai marcando, vai comemorando agora marca o 27, olha o 27 aí pra você marcar também, comemora com a família, com os amigos É, o Real Cap tem mudado muita vida E vai mudar a sua também Marca agora o 23 Marca agora o 23 É do Real Cap A marca da sorte É isso aí, marcou o 23 Já subiu no globo Subiu agora o 51 Essa ideia é boa É o 51 pra você marcar Marca o 51 Marcou, marcou o 51 Que bacana o Sorrisão já estampada no rosto Marca agora É a sequência Marca o 52 Marca o 52 Marcou o 51 Marcou o 52 Agora você vai marcar Mais uma, mais uma dezena aí chegando É o 20 Marque o 20, marque também o 20, vai comemorando Marcou em cima, marcou no meio, marcou embaixo Então tá aí, é o 20, é o 20 pra você marcar também Marca o 3, o 3 já subiu no globo É o 3, é o 3, é o 3, é o 3 tá aí Marcou, marcou o 3, então tá valendo Agora marca o 43, é o 43 aí na tela do vídeo Na tela do seu Real Cap. O 43 chegou, chegou pra você marcar Agora tem o 41, marque o 41, é o segundo prêmio 10, 10 mil reais É o Real Cap aí, gente marcou, o 41 marca agora o 14, marca o 14, vai marcando, vai marcando, vai sentindo essa energia, essa atmosfera bacana, marcou o 14, então tá aí, agora marca o 8, marca o 8, o 8, o 8, marca, marca, marcou, marcou, bacana, bacana então, vai sentindo aí, é o real cap, a marca da sorte, agora marca o 4, marca o 4, o 4 já tá na tela, já tá aí no seu real cap também, você já marcou, agora marca o 53, é o 53, é o 53 pra você marcar, é o 53, é o 53 aí, vai marcando, vai Sentindo aí a sua manhã de domingo abençoada. Agora tem o 56 aí. Eu tô sentindo essa emoção, hein, gente? Vai lá, vai lá, acredita aí. Marcou o 56, marca agora o 29. É o 29 que subiu no globo. É aí o 29 pra você marcar. Vai marcando também. É o 29 do é Real Cap. É a marca da sorte. Agora marca o 25. Marca o 25. Marcou o 29. Marcou agora também o 25. Já vem a próxima dezena. É essa aí, ó. É o 57. Marca o 57. Vai marcando o 57 aí. É o, mar... é o 57 pra você marcar marcou 57, marca agora o 7, o 7, em qualquer lugar desse Estadão de Goiás, vai marcando, é o Real Cap. marcou 7 marcou, agora é o 33 é o 33 para você marcar também, já apareceu aí na tela do vídeo do seu Real Cap. 33, 32, ao 32 aí, 32 para você marcar também, vai marcando aí, é o Real Cap, gente a sua manhã abençoada e de muita sorte marcou o 32, já apareceu 60 é o 60 aí, é o 60 pra você marcar também, vamos lá gente, marca o 60, agora marca o 28, já subiu no globo, no globo da sorte aqui do Real Cup, marcou, então tá aí o 28, então vai marcando, vai comemorando, vai sentindo essa atmosfera, essa energia muito boa, o 28, agora marca o 5, agora tem o 5 também pra você marcar, vai marcando aí, é o 5 agora, é o 5 isso, marcou, marcou o 5, agora tem o 50. Os 50 aí no seu Real Cap. Gente, 10 mil reais pra você. 10 mil reais pra você no segundo prêmio. Então tá aí, marcou os 50, agora tem um 48... Marca o 48, marcou o 48, marcou? Então tá valendo, marca o 48, o Real Cap é a marca da sorte na sua mãe de domingão Marca agora o 13, o 13 agora pra você marcar também Marca o 13, o 13 já chegou, já chegou chegando Eita, 13, marca agora o 17, é o 17 vida aí, Taera tá Cristina Eita, coisa boa, já, tinha, já foram aí 30 dezenas sorteadas a qualquer momento Vamos saber quem é que leva essa mega bolada de 10 mil reais Eu tô sentindo essa emoção batendo forte aí no coração, tá valendo então Marca agora o 42, o 42 aí, vai marcando, é o 42, é o 42, então na tela aí, vai marcando o seu Real cap. agora marca o 35, o 35, é gente, é o segundo prêmio, são 10 mil reais pra você, 10 mil reais, marcou o 35, agora tem o 40, marque o 40, marcou o 40, já tá na tela, marcou o 40, Tayara. É, e agora já são três Real Caps, aguardando aí, ansiosamente, é dindinho no bolso não é? O coração acelera, tem três aí, gente. Olha, será que é essa? O 37 aí pra você marcar. Marca o 37. Marca o 37 aí, Tayhara. E agora já são seis corações batendo mais forte. Marcou o 37, agora o 54 já apareceu também. Será que é ela? É o 54. O 54 chegou. Chegou o 54, Tayhara. E agora já são nove, já tinha nove. E é o aguardando aí. Vixe, age a é emoção. Agora tem o 38. O 38 para você marcar também. O 38 aí. O 38 aí, Tayhara. É. Agora já são 18 Real caps Bicho. aguardando o um grande momento. O que, que é isso? Marca agora o 16. Ou o 16 será? Será? 116? É 116. o 16? <risos> <risos> é o 16! Opa! Olha só que. Coisa é boa, hein? É boa. Três, três, três. Três felizes ganhadores três Vamos, felizes ganhadores. vamos ver, bolada. vamos ver o primeiro aqui, vamos ver o primeiro. Primeiro real cap aí, é o zero, Certificado é o zero, né? 330, 271, né? Isso, Será que é ele ou é ela? Vamos ouvir, vamos, vamos conferir. Lá. Tá saindo para Goiânia, Adriano Antônio da Silva, lá do bairro Parque Maracanã, comprando na distribuidora Pôr do Sol, contribuição em Trindade, hein? É, o é nosso regional lá em Trindade e ele vai dividir com quem? Vamos saber agora. Com vamos quem? lá. Vamos ver. Vamos lá então. Vai dividir com o certificado 0.092 230. Quem é que leva? Felizarda ou Felizardo? Vai para Trindade. Bairro dona Iris 2, é a Joana de Jesus, Novaes João. Comprou lá da Jennifer, de Trindade, grátis. Esse ventilador. de o Cap é. de brinde. Ele vai dividir com quem A Joana? Vamos lá, são três felizes ganhadores dividindo a bolada de 10 mil reais. Heucap é o zero, 277 378. Quem é que leva, pra onde vai, já tinha. Pra onde vai? Vai pra Anápolis, cidade de Anápolis. Cidade acolhedora, quem leva é Cistian. Sistian, Cixi. é isso? É isso mesmo. Sistian, é é, comprou, comprou lá da Comercial Las Palmas, do bairro Jaiara, cidade de Anápolis. Grátis cidade também, né? Anápolis, ganhou com o Real Cap de brinde, quase o um bairro Tayara, hein? Jaiara! É, <risos> Coisa boa, gente! Três felizes ganhadores aí, dividindo a mega bolada de 10 mil reais, segundo prêmio. Calma, não mano, fica triste não, que tem muito mais pra você ainda nessa manhã de domingo. Mas vem cá, chega mais, vai. Sim. Olha a premiação aí do próximo domingo.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 é, o Real Cap é demais, tá todo mundo ganhando e você também vai ganhar. Veja aí o combo da sorte. Você já comprou o seu Real Cap desta semana? Pega essa dica. Quer ter muito mais chances de ganhar no Real Cap? Então corra e adquira agora o Combo da Sorte. Você compra 10, ganha mais 10 Real Cap. São 20 Real Cap por apenas 50 reais. Sai a R$ 2,50 cada Real Cap. Compre nos nossos pontos autorizados pelo WhatsApp, app ou site. Combo da Sorte do Real Cap. Muito mais chances para você ganhar e mudar de vida. Real Cup. Realizando sonhos, mudando vidas. A vaca da Sorte. Credibilidade e confiança, gente, perde tempo não, hein? QR Code está na tela para você já adquirir o seu Reucap e a marca da sorte. Conta pelo WhatsApp, o site, aplicativo, nossos pontos de vendas autorizados também. Ó, tem desculpa não, hein? Não tem de jeito nenhum. Mas vem cá, hein? Vamos ver aí quem levou o terceiro prêmio da semana passada. O terceiro prêmio, 10 mil reais. Foi ele, o feliz ganhador, Gessimo Rosa Chaveiro, de Goiânia. Com o Real Cap número 0377-929. é garantida! Uhul! Uhul. Casa, acompanhando o programa, apareceu o seu nome nosso, pelo meu Deus do céu. É verdade, sim. uma O povo estava sem uma tremedeira, de leve, né? O senhor me falou que é a segunda vez que o senhor ganha. Segunda vez. Esse agora é 10 mil reais. O pessoal de casa pode acreditar que ganha, né? Desprende -se o seu canal, todo o seu Real Cap aqui caia. E no prêmio de hoje são 10 mil reais. Eita, coisa boa! din-din no bolso. Mas antes, gente, já quero pedir para as nossas garotas da sorte já colocarem aqui as dezenas da sorte, o nosso Globo da Sorte. Vamos até o bairro Maracanã, aqui em Goiânia, falar com ele, o Adriano Antônio. Alô, Adriano Antônio da Silva, bom dia! Adriano! Alô, alô, Brasil! Ei, gente, ficou muito emocionado, hein? Vamos tentar novamente aí, produção, falar com ele. Um dos felizes ganhadores aí do segundo prêmio. Mas, ó, lembrando que você também pode adquirir o seu Cap através das nossas plataformas digitais. Pode sim. Basta você ó, chamar aí no WhatsApp, ou baixar o aplicativo, ou comprar pelo nosso site também, hein? Sabe que é o Adriano tá na terra, já tá na linha? Caiu a ligação? Daqui a pouquinho a gente tenta falar com ele novamente para dar essa super notícia, viu, gente? Mas simbora, simbora, simbora, que é terceiro prêmio. Minha gente, é a mega bolada de 10 mil reais. Já tinha onde o pessoal de casa encontra o Real Cap? Olha, Taira Cristina, em Oruana, ah. lá no bar Recanto dos Amigos. Falar com o Hélio, hein? Em Porteirão, Adriana Lázara Araújo, Jéssica Modas, Adriano Carvalho, Xl Consultoria Lucas, Beatriz Souza, parece que já tá na linha aí, Taira. O Adriano? Vamos lá, cadê, vamos falar cadê? com cadê? ele. Oh, Ô, Adriano, Adriano! Cadê você, irmão? <risos> tu, tudo bem, Adriano? Ô, oh, Adriano! Fala Para com a Parabéns! Parabéns! Você é um dos ganhadores do segundo prêmio do Real Cap, Adriano! Uhul! Obrigado! <risos> Obrigada por acreditar no Real Cap. Bom Domingão pra você e família, tá certo? É uma festa lá, hein? Grande abraço pra você, Adriano. Obrigado. Coisa boa, gente. Daqui a pouquinho pode ser você, pode ser você no telefone. Mas agora vamos lá. É o terceiro prêmio. É a Mega Bolada de 10 mil reais. E bora começar com 60 Olha o 60 aí, meu povo E chama, chama, chama que vem E agora você vai marcando 34 Olha o 34 aí Alô, equipe do Batom Chama que vem, chama que vem E agora você vai marcando o 3 Olha o 3, olha o 3 aí, meu povo Marcou o 3, coisa boa Você marca também agora o 33 Olha o 33 aí na sua telinha, minha gente Marcou o 33 Marca também agora com muita emoção o 9 Olha o 9 aí Regional Campinas, chama que vem Alô Regional Bandeiras Alô Regional Garavelo As meninas pé quente do Regional Garavelo Vai marcando 55 Olha os 55 aí minha gente Cadê os compadres de Rio Verde? É! pois amos, com lá em Rio Verde, vai marcando 13. Olha o 13, olha o 13, minha gente, marcou o 13, marca também agora na sua manhã de domingo 51. Olha o 51 aí, cadê a moçada acompanhando ao vivo no Instagram do Real Cap? Alô, você no Facebook, bom dia, bom dia. É o terceiro prêmio, vai marcando 59. Olha o 59 aí. Alô, Paulinha Pequente e Tumbiara, chama que vem. Vai marcando um. Olha o, um. olha um aí, minha gente. Marcou um. Marca também agora no seu Real Cap e vai marcando 43. Olha o 43 aí. A Lotelminha Sou Ouro. É vendedora pé quente na sede de Goiânia. E agora você vai marcando 18. Olha o 18 aí, minha gente. Marcou o 18? É muita emoção, hein? Daqui a pouquinho a gente liga pra você, hein? Então vai marcando 22. Olha o 22 aí, Aparecida de Goiânia. Marcou o 22. Marca também agora o 44. Olha o 44 aí, Regional Nova Esperança. São... Chama, chama que vem. E agora você vai marcando 50. Olha o 50, minha gente. Marcou o 50? Marca também agora. Vai marcando no seu Rio o 41. Olha o 41 aí. Alô, Abadia. Alô, Abadia de Goiás. Alô, Parauna. Vai marcando 31. Olha o 31 aí, Palmeiras de Goiás. Alô, Indiara. Alô, Cesarina. Chama, chama que vem. Alô, Santa Bárbara de Goiás. Anicuns. Vai marcando 38. É o 38, minha gente. É muita gente ligada. É muita gente acompanhando, é muita gente ganhando e agora você marca 48 olha o 48 aí meu povo, olha o 48 aí a creuna, marcou aí? marca também o 4, olha o 4 olha o 4 aí minha gente é muita emoção nessa manhã de domingo e vai marcando 11, olha o 11 aí Goianira, alô Goianira chama chama que vem vai marcando até bem agora o 49 olha o 49 aí meu povo, marcou o 49? marca até bem agora, vai marcando 26. Olha o 26 aí, Teresópolis de Goiás. Alô, moçada de Teresópolis. Alô, Anápolis. Alô, Goianápolis. Vai marcando 28. Olha o 28 aí. Bom dia pra você que chegou agora. É o terceiro prêmio. É Real Cap. Vai marcando 45. Olha o 45 aí, minha gente. Marcou 45? Marca também agora o 23. Olha o 23. É muita emoção nessa manhã de domingo. Marcou o 23. Marca também agora, olha o 15, olha o 15, olha o 15 aí, Bentinho marcou o 15, vai marcando também agora no seu real cap a marca da sorte é o seu momento, hein marca 56, olha o 56 aí minha gente, marcou o 56 então comemora vai marcando também agora olha o 7, olha o 7 aí que você queria na sua telinha, marcou o 7 coisa boa, então vai marcando também agora o 39 cadê a mozada de Guapó é verdade, Tayara, é o seu momento Manhã de domingo abençoada Já foram 30 dezenas sorteadas O coração já começa a acelerar Tá demais essa manhã de domingo Com certeza, minha gente, a qualquer momento Vamos saber quem é que leva São 10, 10 mil reais E agora você vai marcando seis. 6 Olha o 6, olha o seis aí na sua telinha Marcou o seis? É muita emoção, é muita emoção E agora você marca também Ai meu Deus do céu, pode ser essa Olha o 14, olha o 14 aí que você queria já tem um Real Cap guardando e já tem um coração aí batendo forte, né, Com certeza, viu, gente? E agora você marca, vai marcando com muita emoção. Olha o 35, olha o 35 aí, olha o 35. Cinco aí, minha gente. E agora você vai marcando também. Marca também agora no seu Real Cap a marca da sorte: o 42. Olha o 42. Olha o 42. Já tem três Real Caps aguardando. Olha, 34 dezenas sorteadas. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelo ah. Reis Alves, Tayhara. Ele é cliente VIP do Real Cap, tá lá no setor Dona Iris 2. Alô, Marcelo Reis, boa manhã de domingo. Vai aí, boa sorte, amigão. Boa sorte, boa sorte, pode ser essa. Ai, ai, ai, ui, ui, ui, minha gente. Ai, meu Deus do céu, o terceiro prêmio, olha o 20, olha o 20. Olha o 20 que você queria! Já tem oito Real caps aguardando. Oito corações acelerados aí. Eita, nós, hein? Coisa boa, coisa boa. E agora você marca com muita emoção. Olha o 12, olha o 12, olha o 12 que você queria! Já tem 18 Real caps aguardando. Ah, já, já, já emoção. É o coração batendo, tá? Com forte, certeza, é muito forte <risos> mesmo, viu? gente pode ser essa pode ser essa vai marcando 16 olha o 16 olha o 16 olha o 16 é Quem é que leva? Quem? Pra é, onde vai? É festão, festão, Festão hein? Hein? pra quem, hein, Jota? Vamos lá, vamos lá. Vai pra Rio Verde, hein? Rio Verde, terra boa. É o Gerson Ramos de Jesus de Rio Verde. Comprou da Jordânia lá na sede de Rio Verde. E comprou o combo da sorte. Está levando aí sozinho a mega bolada de 10 mil reais. Ó, oh, 10 mil reais, hein, Gerson? Rio Verde e festa aí. Festão, festão, festão. Vamos ver a premiação da semana que vem. Coloca na 1 Primeiro de maio,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 Demais. gente. Gente, olha só que maravilha a premiação dessa semana. Já tô aqui no meio das meninas, que eu gosto é disso, hein? Gente, essa mega premiação pra você mudar de vida. Tem uma chácara no quinto prêmio, já imaginou? Você aí na sua tão sonhada chácara, gente. Sensacional, né, não, não? Então não perca tempo não, compre já seu Real cap, que essa premiação especial do Dia do Trabalhador está simplesmente demais, minha gente. Olha, tem a mega bolada de 10 mil reais no primeiro prêmio, tem a Moto Zero quilômetros para você ou um caminhão de prêmios. Eu yeah! no quarto prêmio, um ano de salário mínimo. Já pensou coisa boa? Bruno, um ano de salário mínimo um sonho. É. é um sonho. É um sonho, não é? é. <risos> e você de casa pode realizar esse sonho, gente. São 20 giros de 1.500 reais. A promoção, leve um. E banhou, É, a promoção bague e um, leve outro, gente. Sensacional. É só Real Cap, a marca da sorte. Edição especial Dia do Trabalhador. Compre o combo da sorte. Esse combo é bom também, né, Juliana? Tudo, viu? Tudo de bom esse combo, hein? Você compra 10 Real caps leva mais 10 por 20 reais, aumentando ainda mais suas chances de ganhar. Gente, Quer comprar no WhatsApp? Chama aí no WhatsApp. Quer comprar no aplicativo? Baixa aí o aplicativo. Quer entrar no site? Coloca aí no computador, no celular, entra no site. Quer comprar em nossos pontos de vendas? Então a Rocha São vários pontos de vendas autorizados do Real Cap e aí, minha gente. Então não perca tempo não, né, Jotinha? É verdade, Tainha Cristina. Olha, o Real Cap tem mudado a vida de muita gente. E vai mudar a sua vida também. Sensacional, Real Cap tem a marca da sorte. Vamos agora conhecer os ganhadores do quarto prêmio da semana passada. O quarto prêmio, 10 mil reais. Foi ele o feliz ganhador. Palmir Prado Diamantino, de Jataí, com Real Cap número 0836, 776. Comprou pelo site na Regional Online. Real o quarto prêmio é um Fiat Mobi zero quilômetro. Coisa boa, minha gente. Já quero pedir as garotas da sorte. Já colocarem aqui as dezenas da sorte, o nosso globo da sorte. Porque agora a gente vai até Rio Verde. É isso mesmo. Falar com ele, o Gerson Ramos. Alô, Gerson, bom dia com alegria. Bom dia, <risos> bom dia, Bom tudo dia, tudo bem? bem agora é melhor né melhor ainda não é mesmo é. <risos> tava acompanhando o programa tava, tava, tava trabalhando mas eu tava ouvindo só pelo pelo rádio mesmo coisa boa Jéssica parabéns você é o feliz ganhador do terceiro prêmio pode <risos> te comemorar cara. viu parabéns Opa. vai trabalhar felizão agora né nesse final de domingo parabéns para é você melhor, é aqui obrigado por acreditar no Real Cap a marca da sorte viu não, beleza, tranquilo, um abraço pra vocês, pra, pra vocês todo mundo aí, tá bom? Valeu, obrigado, bom domingão pra você, meu querido. Gente, coisa boa, né? Tão bom, boa, né? Sim. Essa mega bolada, começando bem o domingão. É como eu sempre falo, Real Cap, realizando sonhos e mudando vidas. Gente, QR Code tá na tela, QR Code tá te chamando. Vem pra cá você também, né, Jatinho? Será que o Jéssico vai trabalhar, Tera? <risos> Feliz ele vai da comemorar. vida, Feliz com da certeza, vida. Né? Ah, Sensacional. Vamos agora ao quarto prêmio, valendo um Fiat Mobi, Senhor. Agora um Fiat Mob. zero, zero pra você. Vamos ao quarto prêmio, já tá aí, ó, tá na tela aí, ó. A primeira dezena 33, pode marcar, tá valendo 33, marca aí no seu real cap, é o quarto prêmio, pode buzinar, buzina, buzina Aí a garagem já tá pronta pra atender aí, pra receber esse Fiat Mobi, hein O número 3, marca aí a dezena 3, marca, marca, marca 3, marca o 3, marcou o 33, agora marca o 3 E o próximo, a próxima é 52, marca o 52 no seu real cap, a marca da sorte, é o 52 pra você marcar, vai marcando com alegria 53 agora é a sequência, é o 53, vai marcando o 53, é o quarto prêmio, é o quarto prêmio Vamos lá então, 53 marcou, agora tem o um 24 para você marcar também Tá aí no seu real cap, pode marcar em cima, pode marcar no meio Pode marcar também embaixo, é a tripla chance que faz um sucesso danado ah, O 24 marcou, agora é o 14, marca o 14 que já está na tela, já subiu no globo, 14 E já está aí para você marcar no seu real cap com alegria e muito mais Agora tem o um 25 para você marcar também, marca o 25, marca o 25 aí no seu real cap Marcou, marcou, marcou o 25, então está valendo agora, marca o 17 É o 17 aí é o 17 aí pra você marcar também. Marcou o 17? Marcou? Tá valendo. É o 17, agora marca o 16. Marca o 16 do seu Real Cap. O 16 tá aí também pra você marcar. Vai marcando, vai marcando, vai comemorando, vai sorrindo. Agora tem o 42 também. É o 42. Marca o 42. Gente, olha a buzina aí. É o um Fiat Mobile. É um carro, zero quilômetro. Tá aí. É o quarto prêmio. Agora marca o 56. Marca o 56 pra você marcar e começar a sorrir e fazer aquela festa bacana. Vai pulando, né? Aquele pulinho da alegria, né, terra. Então tá aí. 56. Marca agora o um... Um. Marque o 1. Um. Marca o 1. Um. Vai marcando, vai marcando e comemorando então. Marcou um, 1. Marcou? Então agora o 23 para você marcar também. Marca o 23. É o quarto prêmio. O 23 já tá na tela do vídeo. Na tela do seu Reucap aí. Tá valendo. Então tá, Agora tem o 10 para você marcar também. Marca o 10. Marca o 10. Marcou? Marca o 10. É o Reucap, a marca da sorte. Tá mudando vida. Vai mudar a sua também. Marcou o 10. Agora tem o 31. O 31. Tem que acreditar, amigo. Acredita aí, fi. Marcou o 31? Agora vamos lá. Marque agora o 11, marca agora o 11, o 11 aí pra você marcar, Dona Maria. vamos lá, é o 11 aí, marcou o 11, vamos, vamos juntos então, nessa manhã de domingo que promete demais, marca agora o 51, é uma boa ideia é o 51 aí, é o 51 tá bom, é o 51 marca o 51, o 20, o 20 agora. tá bom, marcou o 51, é o 51 gente, olha é a dezena 51, então tá, eu falei dezena, então agora o 20 agora o 57, marca o 57, marcou o 20, agora o 57 já tá na tela, marcou 57, marca o 28, marca o 28, marcou o 28, então marca, marca e comemora, ó, sente o barulho desse carro, aí sente, aí, aí, que coisa maravilhosa, né gente, marca agora o 30, é o 30 no seu real cap também, é o 30, vai marcando, vai marcando, vai sentindo essa atmosfera, essa adrenalina boa, 35 agora pra você marcar, marcou o 30, agora tem o 35, é o 35 pra você marcar, o 27 agora já chegou também, marca o 27, marcou o 27, marcou o 27, marcou o 27 então vai marcando, vai comemorando, vai sentindo aí essa manhã de domingo de muita sorte pra você. Agora tem um 32. Marca o 32. Marcou o 32? É o 32 aí no seu real cap. Pode marcar. Tá aí, ó. Agora tem um 5 também pra você marcar. Marca o 5. O 5 já chegou. Tá valendo aí. É o quarto prêmio valendo o Fiat Mobi. Zerim, zerim. Agora tem o 44. Vai marcando o 44 aí. Marcou o 44? É isso aí, gente. Vai marcando. Agora tem o um 54 também pra você marcar. Marca o 54. O 54. O 54 está no seu real cap aí, então abre o sorrisão e comemora. Agora tem o um 19, o 19 também para você marcar. Marque o um 19 aí, é um carro zero, é um Fiat 9. Tá Está chegando, tá chegando. O 19 já marcou, agora tem o um 38 para você marcar. Marque o um 38, marcou? Marcou o um 38? Que beleza, hein? Que coisa boa. Agora tem o um 7 para você marcar também. Marque o um 7, Tatiana. Tá Eita, coisa boa, já foram 30 dezenas sorteadas. Grande abraço aqui ó, para a Rádio Sempre, o Paulo Serrano também. Acompanhando o Real Cap, a marca da sorte Nosso regional em Morrinhos O Evandro, seja bem-vindo, a família Real Cap também O Lucas Bentinho acompanhando E a qualquer momento A qualquer momento, vamos saber, hein Vamos saber pra onde vai ser Fiat Bob! Acha é emoção, eu tô sentindo Essa emoção batendo aí no seu Real Cap Então marca agora 50. Marque o 50, marca marque, o 50 Marque, marque, marque, marque, legal É o 50 aí na tela do, do seu Real Cap Marcou o 50, marca agora o 13 O 13 chegando também, marca o 13 Marcou, marcou, marcou, marcou o 13 então vai marcando, vai marcando, vai marcando o 13 Agora tem o 46 também pra você marcar É o 46 chegando aí, marcou o 46 Coisa boa, então pode comemorar que já são dois Tem dois Real Caps aguardando o grande momento para levar o Fiat Mobi Já tem dois corações batendo forte aí, valendo Agora marca o 59, o 59 chegou, chegou o 59 aí, Itaara E agora já são cinco Real Caps aguardando o grande momento Olha só que emoção, hein, gente Olha só, já tem um 18 para você marcar também Será que é ela? É o um 18 ou é um 18 aí? E agora já são 10. tem 10 Real Caps aguardando aí para levar o Fiat Mobi haja ah, coração, já são 10 corações batendo forte Que que é isso? Agora tem o um 48, o um 48, será que é? 48 aí, o um 48, chegou, chegou, chegou 48 Ai, ai, ai, ui, ui, ui hein? 19, é o Camisa aguardando, minha gente Aí, agora tem o um 37, será que é o 37? É o 37, aí. É! é o zero quatrocentos e oitenta e nove oitocentos e sessenta e seis Será que é ele ou ela? Ou quem Dayara? será que quem vai levar será, esse hein? Fiat Mobi? Vai ficar aqui em Goiânia, no bairro sudoeste, região noroeste, não é isso? Isso mesmo. Olha só, quem leva? Irismar José da Mata. Irismar José da Mata comprou lá na Banca Martins. Regional Vila Brasília, equipe Tôno Gás. Ô, oh, contribuição, um abraço, turma. <risos> é é coisa isso aí. Boa, Alô, Gerson, deve estar pulando de alegria, comemorando aí com as meninas também, equipe Tono Gás. Gente, vem cá, vamos conferir aí a premiação para o próximo do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 Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. A vaca da sorte. Credibilidade e confiança, minha gente, se Vamos conhecer aí quem levou o quinto prêmio da semana passada. O quinto prêmio, 100 mil reais. Saiu para duas felizes ganhadoras. Larissa de Oliveira Clemente, de Goiânia. Com Real Cap número 0-345-545. Festa garantida! Uhul. Uhul. Olha só, estamos aqui na Avenida Leopoldo de Bulhões, setor pêndulo do Vico, aqui na qualificadora Prosa Goiana, com a feliz ganhadora. É uma das ganhadoras do quinto dele, manhã. Feliz da vida, Larissa? Muito feliz, você acredita? Eita, minha gente, a gente gosta disso. Pessoal de casa pode acreditar que ganha. Pode acreditar que uma hora chega. Gente, e eu quero saber que eu não sou nem um pouquinho curiosa, já dei destino aí pra essa grana. Tem sim, vai pra minha, pro meu carro e pra minha Você pode ser o próximo, hein? Regional Clão Goiá, pessoal. Eu vou comprar aqui a panificadora próximo goiânia, que aqui é pé quente. É pé quente mesmo. E seja você também um de nossos revendedores. E, Jesuílio, vamos passar o checão para a Larissa, porque esse é o Real Carpe é casa Macara Sorte. Karina Cristina Souza, de Gurupi, com Real Cap número 0734369. Comprou pelo site na Regional Online. Chegou a hora do quinto prêmio de hoje. São dois Fiat de zero quilômetro. Lembrando que é tripla chance. Muito bem, gente, mas antes, olha só, quero pedir para as nossas garotas da sorte já colocarem aqui no Globo da Sorte as nossas dezenas da sorte e vamos ao telefone falar com o feliz ganhador aí, minha gente. Vamos falar com ele, Iris Mar José. Bom dia! Bom dia! Tudo bem com você, meu querido? Obrigado, é, que tudo aqui bem. Aqui é o Real Cap, a marca da sorte. Você estava acompanhando o programa? Estava nada, eu estava lanchando. Eita, mas é bom demais receber esse telefonema nessa manhã de domingo, não, é não? Parabéns, você ganhou o quarto prêmio! Obrigado. O Fiat Mobi! Obrigado. Já tinha carrão? Não, não tinha uma Picap. E agora obrigado. vai ter o Fiat Mobi, pode comemorar, meu querido. E obrigada por acreditar no Real Cap, bom almoço para você e família aí, tá bom? Muito obrigado! Parabéns! Coisa tá boa, bem. né, gente? Ó, Daqui a pouquinho é o quinto prêmio, são dois Fiat Mobi e a gente pode ligar pra você, hein? É muita emoção nessa manhã de domingo, é Real Cap, é a marca da sorte. Se você tá aí marcando bobeira na sua casa aí no sofá, o QR Code aí, ó, tá esperando o quê? Compre agora, deixa pra amanhã não, Real Cap que você pode comprar agora, hoje, nesse exato momento. Simbora, meninas, vamos ao quinto prêmio! Vamos lá, vamos começando, muito bem assim. Começando. São 2, 2, 59. E agora você vai marcando 18. Olha o 18 na telinha, gente. É muita emoção. Comemora! Comemora mesmo. É a sua mudança de vida. Vai marcando 60. Olha o 60. Olha o 60 aí na sua telinha. Marcou 60. E agora você marca o 56. Olha o 56. dá licença que o Real Cap tá passando agora você marca 21. Olha o 21 aí, meu povo. Marcou o 21? Marca também agora o 44. Olha o 44 aí, minha gente. O quarto prêmio saiu pra Goiânia, o Fiat Mob, Regional Vila Brasília. E agora você põe no 12. Olha o 12, olha o 12 aí na sua telinha. É 2, 2, Fiat Mob pra você. E agora você vai marcando o 26. Olha o 26 aí, minha gente. Marcou o 26, então comemora. E agora você vai marcar o 36. Olha o 36 aí, gente. Marcou o 36, marcou o 12, o 26, o 36. Agora você marca o 3. Olha o 3. Olha o 3 aí na sua telinha. E agora você vai marcando também, com muita emoção, o 4 Jatins. Tá valendo. É o quinto prêmio. Tá demais então essa manhã de domingão. Que coisa linda. Valendo, gente. Vamos lá na sequência. Agora marca o 4. Marca o 4 aí do seu Real Cap. Marca o 4. Marcou. Marcou o 4. Que bacana, né, gente? Vai marcando. Vai comemorando. Marca agora o 33. O 33 já chegou na tela do vídeo aí, é do seu Real Cap, exatamente, marcou o 33, marque o 41, marca o 41 também, é o 41 chegando, chegando para você marcar o seu Real para fazer aquela festa boa, marque agora o 9, olha o 9 aí, que coisa, hein? olha o 9 aí para você marcar também, vai sentir nessa emoção, vai sentir essa atmosfera, marcou o 9, já tem o 48 para você marcar também, é o 48 aí do seu Real Cap. a marca da sorte, tem mudado muita, muita vida e vai mudar a sua também, marcou o 48, agora tem o 29. Vai marcando o 29. Marca o 29 no seu Real Cap É o Real Cap a marca da sorte. Marcou o 29. Agora marca. Marca a sequência. É o 54 chegando. Já subiu o 54 no Globo da Sorte. E tá aí na tela do vídeo. É o 54 pra você marcar. Vai marcando agora. Marca o, o 42. É o 42 chegando também. Marca o 42. Olha o 42 aí, gente. É o 42 no seu Real Cap Marca agora o 38. O 38 já chegando também no quinto prêmio. É o quinto prêmio aí. Tá demais. É o quinto prêmio. São dois 29. Pode buzinar que a festa é boa. Marcou o 38. 8. Marca agora o 2 Marca agora o 2 Pra você marcar Marca, marca, marca Marca também o 2 Marcou o 2 Marcou, que beleza Agora tem um 16 Eita, Era É o 16 chegando, é Coisa boa, minha gente Vai marcando e comemorando É o quinto, é o quinto prêmio E agora você vai marcando os 50 Olha o 50 Gente, são dois Fiat mole E pode ser seu É, daqui a Catiquinho A gente liga pra você, hein Agora vai marcando o 11 Olha o 11 Na sua manhã de domingo Bom dia pra você Que chegou agora Gente, é o quinto prêmio, é o Real Cap, é a marca da sorte Vai marcando 55 Olha o 55 aí Olha o 55 aí, minha gente Marcou 55? Marca também o 17 Olha o 17 aí, minha gente Vai marcando e comemorando Alô, coisa de apoio São Luís Vai marcando agora o 5 Olha o 5 Olha o 5 aí que você queria, hein? Marcou o 5? Marca também agora, minha gente Nessa manhã de domingo, 37 Olha o 37 na telinha Vai marcando 37, vai pulando de alegria, vai comemorando. E agora você marca o 40. Olha o 40, olha o 40 que você queria. Alô, você acompanhando todo o Brasil aí, ó, pelo nosso site, Facebook, Instagram. Vai marcando 23 e chama, chama que vem, chama. Marcou o 23? Marca também agora. Vai marcando um. Olha um aí, olha um aí que você queria, Melzinha. Alô, Mel, vai marcando também agora no seu Real o 35. Uhum. Olha o 35 aí, Jotinha Tayana Cristina, já foram ah. 30 dezenas sorteadas Quinto prêmio, são dois Fiat Móveis Coisa Impressionante, boa. tá emoção forte aí, vamos lá então É muita emoção, minha gente A qualquer momento vamos saber quem é que leva para onde vai essa festa garantida Agora você marca 31, olha o 31 aí já tem um real cap aguardando, já tem um coração acelerado, já tem uma emoção aí, Tayara. Com certeza, hein? Pode ser essa, minha gente, pode ser essa. Ai, ai, ai, ui, ui, vai marcando 59. Olha o 59 aí na telinha. Marcou 59? Então comemora, comemora. E agora pode ser essa. Pode ser essa, é o tão sonhado quinto prêmio. Olha o 30, olha o 30, olha o 30 aí na telinha. Marcou o já tem quatro Hell Caps aguardando, quatro corações aí acelerado Ajei a emoção. Pra onde será que vai esses dois Fiat Mobi, minha ah, gente? Pode ser essa. Olha o 25. Olha o 25 aí que você queria. Olha Olha o 25. Opa. 0452 643 0452 643 Festa garantida onde? Quem é que leva? Pode. Pra onde vai minha vai. gente? É a Sheila Tavares de Souza É moradora de Anápolis Comprou do Marcinho Olha só que coisa boa, ganhou com o cap de brinde Alô Sheila Tavares de Souza Alô Anápolis É dois Fiat Móveis chegando aí pra você. Ei, Anápolis em festa aí, hein? Parabéns, parabéns. Olha, gente, agora nós vamos pro Giro da Sorte, mas antes vamos conhecer os ganhadores da semana passada. Só o Real Cap paga R$ 1.500 para cada ganhador no Giro da Sorte. E a edição 300, sorteio realizado domingo, 17 de abril, foram mais 20 felizes ganhadores. Foram eles, Sábio da Silva de Itumbiara, Edson Rosa de Goiânia, Nivaldo Veira de Caçu, Maria das Graças de Buriti Alegre, Clodoaldo Paulino de Quirinópolis, Antônio Ferreira de Jataí, Renato Martins de Rio Verde, Paulo Júnior de Goiatuba, Odaíra Alves de Rio Verde, Cleone Alves de Caldas Novas, Luciene Evangelista de Goiânia, José Antônio de São Paulo, Carlos Augusto de Caldas Novas, Valderina Pereira de Goiânia, Josimar Machado de Jataí, Joanderson Anderson Santos de Senador Canedo, Alan Luiz de Goiânia. Rodrigo Sales de Aparecida, de Goiânia. Marlos Cabral, de Itumbiara. Eduardo dos Santos, de Anápolis. Esses foram os 20 ganhadores do Giro da Sorte. O próximo pode ser você. Compre pelo WhatsApp, site, pelo App e em todos os pontos de vendas. A próxima edição do Real Cap. Adquira já o seu e boa sorte. Estão chegando os 20 giros da Sorte no valor de R$ 1.500 cada. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Chegou a hora do Giro da Sorte. R$ 1.50,0 para você. Vamos ao primeiro, né? Vamos lá, então. Primeiro Giro da Sorte. Chegando agora, já girando na tela do seu vídeo. É o 0063998. Quem leva é Ângelo Eterno Marins, Adical das Novas, o bairro Itanhangá 2. Ele comprou no supermercado Amaral, Caldas Novas. Comprou pelo, gom, pelo combo. Vamos ao segundo giro da sorte. É o segundo já girando aí na tela do vídeo. É o 0386 235. Vai para Jataí. É o, o Elter Martins de Almeida. Comprou lá no... Com a Daniela. Pequete a Daniela. Lá em Jataí, Comprou pelo combo. No bairro Centro 3845. Valeu, Elter. Parabéns. Vamos ao terceiro giro. Giro da sorte chegando ao terceiro. Já girando aí na tela do vídeo. É o 0397 520 saindo para Santa Helena de Goiás que leva Jean Carlos da Silva Alves é de Santa Helena, de Goiás centro, comprou da Patrícia do Bar do Tico, alô Patrícia Ó, pelo, pelo grátis, vamos ao quarto giro da sorte, valendo 1.500 reais pra você, é o quarto giro da sorte quarto giro da sorte é o 0.286.527 quem leva é Rivaldo Dias de Souza vai para Itumiara, bairro Buriti 2 comprou na da Guarda Volumes e Itumiara Contribuição, quinto giro da sorte já chegando o quinto giro da sorte quinhentos reais para você, olha, 0,436, 272, que leva é Jobly, Nunes, Cardoso e Tumiara, bairro São João, comprou da Tena Supermercado, que, que não, Avenida Itaruma e comprou pelo combo, vamos ao sexto giro da sorte, agora é o sexto gente, Com, vamos conferir, é o 0,295, 0,05, vai para Goiatuba, Jair de Souza, Lemos Júnior, é lá do centro, ele comprou da Ângela Maria, Goiatuba, comprou também pelo combo, sétimo giro da sorte, vamos! ao sétimo giro da sorte, já chegando aí na tela, 0691 632, vai para Mineiros, João Miguel comprou lá do pelo WhatsApp, pelo, ganhou pelo combo, valeu, sétimo giro da sorte agora vamos, vamos ao oitavo, oitavo giro da sorte, 0195 709, vai para Catalão Milton Honório da Silva é, comprou lá na mercearia Casa de Carnes Martins, contribuição e é o ganhador parabéns, vamos ao nono giro da sorte, agora é o nono tá aí então 0366, 160 74 saindo para José Leite Farias Centro, Barra do Garças. Olha, comprou no novo Gulas Lanches. É o Combo também fazendo sucesso. Vamos ao décimo giro da sorte. Agora tem o décimo pra você valendo R$ 1.500. 0037,539. Pra Rio Verde agora, hein? José Ferreira Duarte. Ele comprou da Jordânia pelo site É o Combo. Valeu demais. Então agora é com você, Natália né, Cristina. Ah, deixa comigo, gente. Simbora. Simbora, décimo primeiro giro nessa manhã. É Real Cap, chama que vem. Real Cap 0065,98. É quem leva? Luiz Walter de Andrade Batista de Rio Verde. Papelaria Seu Azul é pé quente, hein? Ganhou com Real Cup de Brinde. Décimo segundo giro dessa manhã. Chama que vem. Real Cap é o 0,295,444. Quem leva? Luiz Carlos Fias Guimarães. É de Goiatuba. Panificadora Pão Dourado. Ganhou com Real Cap de Brinde. Décimo terceiro giro, minha gente. Chama que vem. É R$ 1.500. Quem é que leva? É o Real Cap 0,446,949 quem leva é Silvana de Almeida de Anápolis, é isso mesmo? É na Vila Formosa comprou na banca do Geraldo lá de Anápolis, ganhou com o Real Cap de Brinde 14º giro, nessa manhã de domingo, chama chama que vem é o Cap 0360 073, quem leva? Gilvan Rosa dos Santos, ele é do Barra do Garças, comprou do Gilvan Rosa, lá em Aragarças ganhou com o Combo da Sorte 15º, décimo 15º quinto, décimo quinto giro chama chama que vem, é o Cap é o 0056672 Quem leva? Cleomar Alves Da Costa de Rio Verde A Dudinha lá do Trio Show Ganhou com o Real Cap de Brinde. Décimo sexto. Décimo sexto giro nessa manhã é R$ 1.500. Real Cap é o 0229.747. Quem leva? A Ana Maria Domingos de Freitas, lá de Santa Helena. Comprou da Patrícia do Bar do Tico. Ganhou com o Real Cap de Brinde. Décimo sétimo. Décimo sétimo giro, meu povo. É o Real Cap 773. Quem leva? Veranildes Mendonça Arguês de Goiânia. Comprou pelo WhatsApp o combo da sorte. Décimo é 18º giro, meu povo. Cap é o 0890. 615. Quem leva? Andressa Souza Lima, de Rio Verde. Comprou pelo site. Adquiriu o combo da sorte do Real Cap. 19º. Décimo 19º giro, meu povo. Cap é o 0063. 874. Quem leva? É Romário Albuquerque Rocha de Caldas Novas. Supermercado Amaral Pequente. 20º. 20 giro dessa manhã. Cap é o 06. 018-7308 Quem leva de Djalma, Jorge da Silva de Jataí Ferragista MS Comprou o combo da sorte Olha só que coisa boa minha gente E agora vamos com os ganhadores Do Giro Extra da semana passada esses foram os ganhadores dos giros extras da edição 300. Ponto de vendas que venderam o Real Cap de R$ reais. Compre um e leve dois. Sede de Goiatuba. Regiane Regional Goiatuba. Pontos de vendas que venderam o Combo da Sorte. Lanches Regional Mineiros. Quem comprou pelo site? Reginaldo Silva de Goiânia. Quem comprou pelo APP? Ronaldo Bispo da Silva de Aparecida de Goiânia. Quem comprou pelo WhatsApp? Camila Souza Oliveira de Goiatuba. Quem comprou o Combo da Sorte? Divino Antônio de Rio Verde. Estão chegando os seis giros extras deste domingo. Coisa boa, do quinto prêmio em Anápolis, Sheila, Vamos atender o telefone que a gente quer fazer essa festa garantida, hein? Se comigo com o giro extra, vamos com o primeiro giro para os pontos de vendas autorizados do Hell Cap. Primeiro, vamos lá, quem é o vendedor pequente e a mesinha do supermercado Reis? Olha só que maravilha, na cidade de Tumbiara, tá levando o giro extra 500 reais. E agora os pontos de vendas que venderam aí o combo da sorte. Vamos lá, o segundo giro extra, 500 reais, quem leva? É Valdinei, é isso mesmo, de Goiatu. Parabéns, é vendedor pé quente. E agora vamos para mais um giro extra, o terceiro giro extra, para quem comprou pelo aplicativo do Real Cap, hein? Vamos lá, Realcap é o 0782 433. Quem leva? Arlindo Barbosa Lobo Costa de Goiânia. Parabéns, está levando 500 reais, comprou pelo aplicativo e nossas plataformas digitais. Agora quem comprou pelo site. Vamos lá, quem comprou pelo site também leva giro extra. Realcap é o 0836 183. Quem leva? A Sandra Aparecida Evangelista, Aparecida de Goiânia. Ganhou com o Real Cap de brinde aí, 500 reais o giro extra. Agora vamos ao quinto giro extra. Quem comprou pelo WhatsApp? Vamos lá. Quem vai levar 500 reais? o Cap é o 0,690, 748. Quem leva? Lucília Fernandes Pereira de Catalão. Parabéns. Comprou aí pelo WhatsApp. E agora vamos para o sexto. Sexto giro. Quem comprou o combo da sorte pelas nossas plataformas digitais? Vamos lá. Reocap ah, é o 0758, 220. Quem leva é a Lady Maria da Silva de Goiânia. Parabéns! Olha só que maravilha! Esses foram seis giros extras aqui pra você. Cada um levou 500 reais aí, hein, Jota? É verdade, parabéns. Deixa eu mandar um abraço aqui, Taira, Cristina, ah. pra Sabrina Monteiro. Uma nova promessa da música, Certa Deja, Isso aí. E fazendo muito sucesso essa menina. Parabéns ao seu trabalho. Vamos à premiação da semana que vem. Primeiro de maio para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 Credibilidade e confiança, minha gente, chama que vem. Alô, Sheila, atende de telefone em Anápolis, gente, querendo dar essa notícia pra você, que você é a ganhadora desses dois Fiat Mob, hein? Mas vem cá, gente, chega mais, que Code já tá na tela, pra você já comprar seu real cap. É, edição especial, dia do trabalhador, tem uma chácara no quinto prêmio! Uhum. Sombra e água fresca, minha gente! No primeiro prêmio, a mega bolada é de 10 mil reais. Segundo prêmio, essa motos zero quilômetro. No terceiro prêmio, um caminhão de prêmios! Um ano de salário mínimo, oh, coisa boa, Gente Lagote. Gente, 20 giros de R$ reais e a chácara no quinto tempo. É a chácara dos seus sonhos. É especial dia do trabalhador, feita com muito carinho pra você mudar de vida, né, Jotinha? Que premiação, hein, gente? É esperando por você essa premiação aí. Vamos falar também no combo! Mostra aí, gente! Você já comprou o seu Real Cap desta semana? Pega essa dica! Quer ter muito mais chances de ganhar no Real Cap?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 Gente, não fique de fora dessa super mega premiação para você mudar de vida ou como da sorte. Você compra 10 Real Caps e leva mais 10 por apenas 50 reais, aumentando ainda mais as suas chances de ganhar essa chácara maravilhosa. É a chácara dos seus sonhos. Eu gosto, o negócio desse é bom demais, né, gente? Pega tempo, não. É Real Cap, é a marca da sorte, realizando sonhos, mudando vidas. Compre pelo WhatsApp, o nosso site. mas o aplicativo aí, ó, sentadinho aí no sofá. QR Code tá na tela também pra você adquirir. Ou vá também em um de nossos pontos de vendas autorizados, já garantindo aí o seu Real Cap pro especial, né, dia do trabalhador aí. Vocês merecem, né? Todos os trabalhadores, né, Jatinha? É verdade. Quem não tem um sonho de adquirir uma, uma chácara, de ganhar uma chácara, então tá aí. Essa. Essa opção é sua, vai lá no Real Cap Quem sabe vai ser você o próximo ganhador, Isso né? Isso mesmo, receber a nossa ligação Exatamente. aí Fazer a festa garantida, né? Alô, Sheila, atende o telefone aí Atendei. Alô, Sheila ai, ai, Grande abraço também a todos da Casa de Apoio São Luís, gente, muito obrigado Muito obrigado mesmo pela sua companhia Nessa manhã de domingo Obrigada a todos os profissionais aqui Obrigada, Jotinha valeu, obrigado, E domingo que vem tem muito mais, tem muito mais. Tchau, gente Tchau, Passa tchau, bem. valeu Valeu Notícias impressionantes já está no ar. E aqui vai um aviso, hein? Tenha muito cuidado com os bodes. Eles não são nada confiáveis, nada mesmo. Ai daí, não! menino aí não tinha nada melhor pra fazer e decidiu chatear o Bob. Olha que ele fica ameaçando o animal que tá caminhando.